Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente Saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer Sim, o seu procedimento de emagrecer é fácil Mas não cometa o erro de comer bala Porque as balas têm muitas calorias E de fato, como essas balas têm muita caloria Ela pode fazer Que... Aumentar o peso do seu corpo Ou anular o efeito de emagrecer A bala é um tipo assim De um efeito de felicidade muito rápido. Às vezes nem traz felicidade Muitas vezes a coisa que traz felicidade Para o ser humano é dinheiro É ter uma coisa melhor e mais boa Isso de fato, ter uma vida melhor Mas bala, além de ser uma... Um uma felicidade passageira era a bala tem muita caloria e essas calorias é que pode prejudicar o seu processo de emagrecimento.